Escutamos os caras. 70 mil, ó, vai ser 10 mil, vai ser 15 mil. E que o povo que vá também tenha uma educação de respeitar, porque eu fui em alguns jogos, participei na transmissão de alguns jogos, que foi liberado público, e para pouca gente, né? 2 mil, 3 mil, e eles não respeitam os locais que estão ali demarcados. Pelo contrário, vão lá e arranca a fita, levanta a cadeira, vai todo mundo lá para perto do campo, é. aglomera. Então, assim, eu, sou, eu, eu acho que nós estamos chegando no momento que vai poder liberar. É, eu Estou falando assim, que há dois, três meses, com ah, 60, 70% da população vacinada, e aí com regras, com protocolo, eu sou a favor da volta. Eu vi a Eurocopa, voltou, eu estou vendo aí a Olimpíada, eu estou vendo outras competições em outros países que não se fala muito né, por questões é, também de olhar para a sua transmissão, ou seja, que tem caso. Eu até postei lá, a Olimpíada aí, tem mais de 300, hum. quase 400 casos de Covid ali nas pessoas envolvidas. É, então, assim, está tendo outras competições. E aumentou Na o número no país né, de uma forma a toda. A gente viu aglomeração, porque liberou para, em alguns, alguns países... Um número altíssimo de torcedor e a gente viu que foi a final, né? aquele vandalismo, aquela briga, aquele comportamento ridículo do torcedor da Inglaterra Sim. e aumentou os casos, aumentaram os casos na Europa. Eu tenho familiares e amigos que moram lá e que aumentaram pós-Eurocopa. Então, assim, só fazendo comparações, que nós aqui, como temos muito mais dificuldades, não estamos preparados para essa volta agora, mas daqui a alguns meses eu sou a favor que quem for para o estádio também cumpra as regras. Por favor, né? também seja obediente. É difícil, mas eu, eu torço por isso. E aí o Flamengo, junto com os outros clubes, organizem isso. Agora não sozinho, porque aí tira a parte de saúde, que é o mais importante para mim, mas entrando para o jogo, para a parte esportiva, aí vai ter vantagem. E, e, e não, não acho justo. O Flamengo já tem um timaço e aí só ele jogar com a torcida que é maravilhosa, que é espetacular, se do Flamengo faz a diferença, seria uma vantagem para o Flamengo. E aí eu acho que para a competição, para ética, para tudo isso que foi falado, para credibilidade, não acho certo nesse momento. Voltar só para o Flamengo? Não. Ou para o Atlético, que também está querendo lá em Minas, ou para outros clubes aqui no Rio de Janeiro, se aderir a isso. É, eu acho que assim, a volta tem que ser de torcedor para todos os clubes para não ter nenhum tipo de favorecimento. Sim. Uh, passando aqui para vocês, porque, claro, isso repercute no Twitter para caramba, o professor já falou, tem o pessoal já chutando o pau da barraca, tem gente sendo um pouquinho mais ponderada, a gente vai selecionar, tá, não tem problema, se manifesta aí, tá? Se manifesta aí. O Igor aqui, Igor, me parece na sua foto você tá com uma camisa do... É só impressão, se você não for Flamengo, desculpa, é que parece aqui. E ele coloca o seguinte, ó. Não estou defendendo o Flamengo. Aí, Fasica, mas se é falta de caráter, foi falta de caráter o Palmeiras e o Santos aceitarem jogar com mais de 3 mil pessoas no Maracanã em fevereiro? Tá todo mundo torcendo para o Flamengo conseguir público que na onda todos os outros irão pleitear também. Mas é um ali po... não foi o Palmeiras e o Santos, ali foi a Comebol. Convidados Liberou. da Comebol. Mas ele não teve. foi o Palmeiras e o Santos? Não, não, mas teve, ele, teve ele, também ele, dos ele clubes. Inclusive o Palmeiras Santos e Santos, estavam lá, eu estava lá. Não, teve dos clubes ele porque também tá tudo foi errado, tá. né? porque não, mas não partiu dos clubes. Mas os eu clubes sei, aceitaram. Não, não partiu dos eu clubes. está certo. Esse é o ponto do Zinho aí, dos aí, ó, clubes. o ponto do Zinho. É, não partiu o dos clubes. É interessante. O, não, mas aceitaram. Beleza, vamos lá, legal, põe lá. Não partiu dos clubes. ingressos. Mas não partiu dos clubes mas podia ser a ética, olha só, eu não quero não, eu não concordo com isso, eu não aceito esse ingresso, não vou distribuir para minha panelinha lá. Mas não é o que eu, eu não falo, aceitar. não partiu dos clubes, o movimento não partiu dos clubes, é a mesma história da vacina, a Comebol tem a vacina, então quem toma vacina fora do país é mau caráter? Não tem não mocinho e não sentido. tem vilão nessa história, gente. Depende da é, hora que você enxerga. É. O vilão de hoje é o mocinho de amanhã e vice-versa. Vocês acham que esses é. tweets, todos desses clubes aí, são tweets do bem? Da, da, da turma do convento? Ah, vamos parar com não, isso, claro né? Claro que não. Ah, dá. É, então. claro que não. Então é isso. <risos> é simplesmente isso. O Flamengo é só o vilão da vez. Porque é o mais poderoso, porque tem mais motivos hoje pra pensar em si. Só isso. A vilania que o Flamengo tem hoje foi de outros clubes. E, e será de outros amanhã também? Isso, já foi de São é Paulo. Simples já assim, foi de Palmeira, esse, esse já é o sério, né? Só que os movimentos de que o Vasco, Flamengo já... teve recentemente. Só que os movimentos que o Flamengo teve recentemente foram movimentos muito mais feios do que qualquer outro movimento. Sem dúvida, porque ele teve é... motivos para esse. Dá esse poder e esse dinheiro na mão dos outros dirigentes para você ver se eles não fazem igual. Tenho certeza de que fazem. Tô... Sim, então. Mas, enfim, quem, quem, quem fez quem fez foi o Flamengo. Só que ele Flamengo fez é a bola da vez. Ele... Porque, professor, uma coisa, uma coisa é você é, tentar romper Clube dos Três. Já tá feio, já tá errado, já não tem ética já não tem caráter fazer isso. Agora, a questão é, é o movimento diante de uma situação em que há uma crise sanitária mundial em que há um, um, um mínimo de zelo pela saúde humana. Só isso. Tá, tá todo é mundo errado. Tá todo mundo errado. É, mas eu só, aí, eu só não concordo em demonizar o os Flamengo. Os lugares que estão tendo as competições também para tá todo mundo fazendo. Então, assim, eu também mas acho... As que... outras companhias, mas aí é a gente só tem que é. Os países é. estão vacinados, os países é. estão com vacinação avançada, os países estão com estrutura de vacinação não muito tá bem definida caso. com a, as tá questões sanitárias. Caso. Tudo não. sim, tá tendo caso, mas só que esses países estão com uma situação muito mais avançada, muito mais pré-definida. O Brasil não está. Mas uma pessoa que... O Brasil não está. Vida, aliás, aliás, o Brasil... É um, já, é um, que, já não tem que ter. Sim, só, eu também tenho conhecidos que estão fora do país. Eu sei, Zinho. Eu também tenho conhecidos fora do país que estão com situações lá muito bem alavancadas. Não, eu Os só casos quero para pessoas assim, que não estão que, vacinadas. Assim, eu, concordo com, eu concordo com o professor, falou assim, hoje o vilão está sendo aí o Flamengo, que ele que está liderando essa coisa de volta ao público, que nós aqui estamos concordando que não é para ter agora. Ninguém está ninguém tá apoiando essa, essa iniciativa da, da, do, da diretoria do Flamengo. Até a minha opinião foi essa. Eu acho que mais à frente, tendo uma vacinação mais a, a, adiantada. Mas a frente é uma outra coisa. Isso com, eu deixei com, bem claro também. Com, eu falei com, com 70%, com a educação 85 do da, da povo população. também. Com a educação do povo também. Aqueles que puderem ir. Eu, eu sou a favor. E volte. Agora, nesse momento, só um a, clube... A volta... Só um clube? Eu acho que assim, e, e além no... do principal que é a saúde, o que, eu, o que eu discordo também é a vantagem que vai ter. E isso não é bom para a competição, esportivamente fala é dessa errado. credibilidade... Aí não. é que é a, isonom... aí é a então, isonomia, né? Todos têm que ser iguais para a competição. Por isso que todos assinaram o um documento antes do campeonato, gente. Então aí os clubes estão sinalizando isso, todos assinaram o um documento que só voltariam juntos... Né? Todos assinaram o documento que voltariam juntos. Lembra do Campeonato Paulista? Quando o Campeonato Paulista ia começar, tinha um documento que todos voltariam juntos e o Bragantino começou a treinar primeiro? Vocês estão lembrados disso? Sim, Sim Aí é foi... errado pra caramba. Errado, errado, estava errado. Então a gente tem que apontar as coisas. O, o erro está, se vale, vale para vale o Bragantino, tem que valer... Para o Flamengo, se vale para o, o, a Chapecoense, tem que valer para o Juventude, tem que ter isonomia, todos têm que ser iguais. Dentro... Ah, não, uhum. na cidade de Caxias não pode ter público e a prefeitura não deixa. Então não pode ter público em nenhum outro lugar do Brasil. Ah, mas o prefeito de Fortaleza acha que não, dá para ter... Não pode, porque pode. o de Fortaleza pensa, mas o de Caxias acha que não. Se, eu só, eu, desculpa, eu só estou dando uma simbologia, só estou exemplificando. Não é esse o quadro, é um exemplo. Então, porque senão de repente o prefeito de, de, de, de Fortaleza e o de Caxias vão achar que eu estou falando coisa em nome deles. Não estou falando, estou dando exemplo. Exemplo, se, va... se todos estiverem, por exemplo, em São Paulo... Há uma tendência de que em setembro há, haverá a possibilidade de liberação de público mem, é, mínimo. Então será só em novembro. Est... Só em novembro, é. Pascoal. Primeiro de novembro. Primeiro só de novembro, A última informação é primeiro de novembro. Foi pelo Dória. Então já, já mudou, já mudou. O, o, o Dória já mudou. Então é o seguinte: novembro. Então, se vale para novembro, vamos esperar até que valha para todos. Não é que tenha valor. Porque é o seguinte: a cidade, o estado de São Paulo tem maior população do que outros estados brasileiros. E essa população precisa ter um número capaz de 70% de vacinados para poder ter acesso a uma outra situação. É o número que se elabora. Nos Estados Unidos já tem 70% da população vacinada. Por quê? Os e os Estados Unidos são uma população enorme. Na Europa é uma outra situação. Portugal tem 11 milhões, quanto os brasileiros têm lá são 14 milhões de habitantes. Perfeito? É a cidade de São Paulo, 14 milhões de habitantes. Itália, e assim por diante, as populações são menores, o Brasil são 240 milhões de pessoas, olha que para vacinar todo mundo é realmente um custo, é um trabalho grande para vacinar as pessoas, então quando tiver 70% da população, na minha avaliação, eu estou levando muito pelo lado científico, pelo lado da ciência, se, se for possível dessa forma... Ótimo. E aí entra a segunda parte do brilhantezinho, com a camisa que ele ganhou hoje. É, a camisa que ele ganhou do, é do Ailton, amigo dele lá. Né? É, o Ailton é, é o amigão dele. Homenagem Essa ao ele. Ah, é, é, então, é, então, só para dizer o seguinte: se todos estiverem numa situação igual, nós podemos ter a volta do futebol aos estádios. Sem ter um disparate. Ah, você vai. Eu, por exemplo, o que, que fez a Comebol. Ah, quem tiver condições, põe a público no estádio. Não, desculpa. Aí não tem isonomia. Pode ter 30 mil no jogo do Flamengo, mas não terá ninguém no jogo do River Plate na Argentina. Então, é, essas coisas eu não concordo. É só a minha posição. Eu não concordo. E o futebol, o futebol também acha que vive num mundo à parte, né? Isso daí está num contexto. Nós, por exemplo, queremos voltar logo aos estúdios. Espero que voltemos. Eu, como professor, quero voltar a dar aula para 50 pessoas. Mas nada disso aconteceu até agora. E querem fazer acontecer com o um espetáculo que reúne milhares de pessoas. Milhares de pessoas que, como disse o Zinho, não adianta nada você botar duas mil pessoas num estádio de 30 mil que elas vão ficar amontoadas lá. É verdade. A, arrancar a, a, a, a faixa, sabe? Então, duas mil juntas é uma grande aglomeração. A gente critica festas. Então, é. sabe, às vezes eu acho que estou num outro mundo. Porque isso é, antes de tudo, uma questão de saúde. Faz um ano e meio que a gente está forçando barra, principalmente no Brasil. Ah, novembro, como se vírus tivesse calendário, né? Como diria o Garrincha, avisou o vírus. <risos> Sabe? Não é assim. É rir para não chorar. Tudo isso é tragicômico. O futebol, que já é uma bagunça em si, dentro dessa bagunça toda, ressalta ainda... E o futebol tem uma mensagem muito importante, hein? Na hora em que você publicamente libera estádio, gente em estádio, você está liberando outros tipos de coisa por aí. Olha só o desserviço social que se presta com isso. E que esses caras não param para pensar. Eu acho que a questão aqui... Ó, aliás, deixa eu registrar mais uma participação aqui de esportes. Deixa eu ver. Eu